Felinho, together? Se liga, essa experiência faltava, hein? Eu sempre falei para vocês que meu off-road era muito fraco, aliás, devo dizer que ele era zero. E hoje quero agradecer muito a Yamaha por essa experiência e por melhorar o piloto que estava adormecido em mim há 34 anos. Estou aqui na Guararema Off-road, é o YRA, onde você pode vir, filho. Se desenvolver, sabe? O valor é muito mais baixo do que você imagina e você já tem a moto, tem os equipamentos, então você só precisa vir até aqui. E para mim é, foi importante porque a gente fez uns treinos aqui, uns exercícios, depois até fomos para uma trilha. Eu vou colocar um zobórios, vou fazer um mix. E sabe, eu posicionar o meu corpo o oposto é uma coisa nova para mim e difícil porque é, é, é muito engraçado. Porque é o seguinte, né? vamos lá, eu comecei andando na rua, então você vem com um vício de estrada, quando você pega e vai para a pista, qual que é o vício de estrada? Você não carena, você não se posiciona, você fica com o pé na mesa da pedaleira, você fica com o braço tenso e tal, aí você, que nem nove anos aí de pista, a gente vai se desenvolvendo, começa a soltar melhor aqui o tronco, começa a pendular, traz a moto para onde você precisa fazendo o teu corpo virar um vetor, né? um, um, um flap. Então, o pêndulo é um aliado na moto velocidade. E aqui o pêndulo da moto velocidade ele é um inimigo. Então, por exemplo, aonde eu deixo o joelho aqui leve para apoiar no asfalto e limitar a minha inclinação mais ou menos, aqui é o contrário, a perna de dentro eu deixo esticada e firme, porque se ela ficar boba, você torce o joelho, então você deixa ela é, fazendo um peso na moto, e ao mesmo tempo se dá uma escapada alguma coisa, você corrige com essa perna, então é uma perna que você não pode deixar boba. E aí você vem com o tronco ao contrário, né? o, o quadril também, e aí onde esse braço você faz o ângulo, aqui você deixa tranquilo e faz o ângulo nesse braço, ao contrário, reacelerando com um ângulo de 120 ou aquela mão que eu sempre falei para vocês de controle remoto. Então, isso eu comecei a bater pino, comecei a treinar aqui, vim fazendo as voltas e tal, dá uma olhada. E aí, meu, pra mim era muito difícil é, eu tentar fazer assim, reacelerar assado, tal, não sei o quê. Cara, um exercício muito bom para o antebraço, inclusive, tá? Quero agradecer demais o Bochecha também, que me deu uma atenção aqui do Caraco, o Gian, o Lanner. Pô, o pessoal aí é, queria mesmo que eu desenvolvesse esse, como eu falo, o lado oculto da lua do Durval Careca. Você gosta, né? Eu sei que você gosta dessas coisas. Então, assim, pra mim foi muito legal. É, inclusive o, o tato que você pega com a moto, é, o equilíbrio do conjunto sabe é totalmente diferente. Aí a gente foi pra uma trilha mais apertada, deu uma estreada inclusive, vacilinho, vacilinho chique, mas precisava também, era importante. Tava rindo do outro colega, você vê né, você ri do outro, vem pra você, então você não pode rir do outro colega porque senão zoeira. Não, aqui a gente tá todo mundo brincando também, mas cara, Pega essa trilhinha aqui, foi bem louca, vou deixar uns detalhes pra você aí. Nossa. Vixe. É situação danosa aí, hein! Vai que vai aí? Pode ir indo? É que acho que ali Ali molhou de novo. Onde tá essa pedra aí, hein? Legal, agora é minha vez, é isso? Agora é minha vez, é isso? Porra, irmão, vai dar merda ali, caralho. É? Pode ir, filho. É, vai piloto, né? Minha. Porra filho, se virou a GoPro, foi mal, foi a árvore, velho. Ô velho, isso é sacanagem, hein? Ô Lano, esse é sacanagem, velho. Oh, isso é sacanagem, velho. Isso é sacanagem, mano. O é? Porra. pode ser? Tudo bem? Matricou, Não, nada. Tá filmando não dá? Aê, tá? Tá filmando. filmando? Relaxa, irmão. Coisa da vida. Quero aproveitar também e falar um pouco dessa moto aqui para vocês, filho. Isso aqui é uma TTR 230 e é uma moto simples de tudo. E aqui realmente você percebe que o menos é mais, porque não tem seta, não tem nada e tal. É uma moto que é muito econômica. É um custo-benefício irado para você fazer esse treino, para quem quer desenvolver essa pilotagem na terra, porque você sabe que os melhores pilotos treinam na terra, é importante esse treino, inclusive. Eu quero começar a fazer mais também, isso vai ser bom para mim. E aí, assim, é, cara, a moto te entrega uma potência bacana, o câmbio dela é muito macio, é, eu tô com a bota aqui de, de, de off-road, então você tem a, a, a pedaleira recartilhada aqui, o encaixe, a moto fica a... a, a, a, a, a desculpa, a, a Iha! e aí a hora que você tenta sair, tal, às vezes você não consegue ser tão é, exato e o câmbio dessa moto facilitou bastante. De segunda, inclusive, a gente fez várias vezes subida, descida e tal e a moto entregava uma potência bem bacana. É, então uma moto muito fácil de pilotar, é uma moto simples e ao mesmo tempo, quando você olha para ela, você fala assim, pô, é uma querida minha, porque em todo momento ela me deixou muito confortável, muito leve, não cansa nada, e eu acho que inclusive para o desenvolvimento que eu quero fazer, para as coisas que a gente fez aqui, é o um número, entendeu? Não precisa nada além disso, porque você consegue fazer um aprendizado com um custo-benefício muito interessante, e a moto tem uma ciclística aí fantástica, beleza? Então só quero agradecer a Yamaha de verdade pelo convite, foi irado, e cara, vou fazer mais, vamos fazer mais aí. E filho, é o seguinte, vou pegar também as motos que você me pede no review, aliás, Fala aqui embaixo qual que você quer o test ride da próxima, que eu vou atrás disso pra você, que você gosta, Tio Guedinha, né? Se inscreve, se não é inscrito, deixa um like, ativa o sino. E tamo total, filho, espero que você tenha gostado, porque essa aqui, irmão, é a primeira experi de verdade. Porque, mano, o off-road que eu ando é no test ride, tá ligado? Então, pô, pra mim foi muito importante. Inclusive, até mesmo tá aqui com a bosta de vaca do meu lado, eu pisei duas vezes e você nem percebeu. Pra você, como a natureza, ela quando tá junto com você não te atrapalha em nada e só te ajuda era isso tio filho ai